Destrave sua costura. Super aulas para tirar 100% de suas dúvidas. Já parou para pensar que o universo da moda e da costura é tão vasto, que a lista do que precisamos estudar nunca acaba. E isso não quer dizer ficar aprendendo a mesma coisa diversas vezes. O seu conhecimento deve avançar. Você só precisa de uma boa base técnica para depois seguir livre para explorar todas as possibilidades como quiser. No Destrave, você aprende essa base técnica do jeito certo. Ganha segurança para evoluir na costura e não esquecer mais. Destrave sua costura e aprenda como manusear a máquina de costura e aprender a usar todas as funções. Como fazer pontos à mão invisíveis e ter acabamentos perfeitos. Como cortar tecidos com alinhamento impecável. Destrave sua costura. Aprenda com o Costura Bem Feita.